Deus, gostaria estar perto de ti, deveria me sentir assim, mas tolo que sou não percebo, o quão cedo chegas, e, como adias a partida, gostaria de vê-lo, senti-lo, tocá-lo, ter o seu amparo, mas pobre de espírito não reparo, que tenho tudo isso, gostaria apenas de despertar, ter os olhos mais sutis, a alma mais forte, ser um homem de sorte, para consciente, saber, estar, perto, de ti,